Olá, eu sou a Maria do blog Love a Maria e hoje vou-vos dar ideias de poses sentadas. Há duas coisas que eu quero que vocês coloquem na vossa cabeça à medida que vocês vão ouvir este vídeo. A primeira coisa é, tentem não criar tantas retas, mas criem diagonais e criem ângulos, vocês vão perceber. E a segunda coisa é, não se esqueçam que existem variações de várias poses. Mesmo que vocês só conheçam uma, é possível que essa pose consiga gerar ainda mais poses. Por isso, duas coisas que eu quero que se mantenham na vossa cabeça ao longo deste vídeo. Por isso, vamos começar. Ok, fotos sentadas. Vocês podem tirar com o vosso telemóvel, com a vossa câmera compacta, com a vossa câmera DSLR. Mas para estas fotos, eu tirei todas com o meu telemóvel e também tirei com a câmera frontal. Porque assim consigo-vos mostrar que mesmo tirando com o telemóvel, mesmo tirando com a câmera frontal, as fotos ficam bem e assim já retirei esse entrave que muitos de vocês podem sentir por só ter uma câmera telemóvel para tirar fotos e só se sentirem confortáveis com a câmera frontal. É completamente normal e as fotos ficam bem, por isso. Assim que escolherem vocês podem passar para o local. Eu adoro tirar fotos no chão, adoro tirar fotos em cima da cama sentada e adoro tirar fotos nas escadas, por isso eu vou tocar nesses três locais. Chão, neste caso pode ser chão da vossa casa, a raiva do vosso jardim e depois pode ser sofás, camas e depois também escadas ou degraus. Câmara locais, check. Agora as poses. Para todas estas poses eu vou fazer com vocês, por isso se vocês tiverem a pensar em tirar umas fotos hoje ou se vocês quiserem fazer como eu, pensem em mim como a vossa instrutora de exercício físico, mas em vez de exercício físico são poses. Não sei, pode ser que funcione, por isso eu vou ficar no chão do meu quarto e também vou usar as escadas para alguma das poses, mas vocês encontrem um sítio onde se sentem confortáveis, porque vamos fazer umas poses e eu vou vos ensinar exatamente o que é que eu faço para as fazer e mostrar que é muito, muito simples e que vocês também conseguem. Por isso, vamos passar para a primeira pose. A primeira pose que eu vos quero ensinar é uma pose que eu uso imensa e de certeza que vocês já viram milhentas vezes, mas que funciona sempre. Que é a pose do 4. <risos> se vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu arranjo nomes estranhos para poses, por isso é a pose do 4 e vocês vão perceber porquê. Eu coloco a perna como se estivesse a fazer um 4, ou um 4 normal, ou um 4 invertido, dependendo de onde está a câmara, dependendo de me lembrar do momento. Mas vocês tentem fazer um 4 com as vossas pernas. E vocês podem fazê-lo diretamente para a câmara ou podem fazer uma variação, que é de lado para a câmera ou com um ângulo para a câmera e embora seja a mesma posição Fica completamente diferente. Ok, a primeira pose é um 4 e vou-vos explicar mesmo passo a passo só para quem ainda não conseguiu perceber como é que se faz. Por isso, a primeira coisa que vocês vão fazer é ficar nesta perna e eu vou começar primeiro com o 4 normal. Pegar nesta perna, colocá-la mais ou menos assim a este ângulo e esta parte da perna fica horizontal. Se vocês não conseguirem assim fazer desta forma por puxar um bocadinho os vossos músculos e vocês não conseguirem tanto esta pose Coloquem a perna ligeiramente descaída, que às vezes é o que eu faço, porque eu não tenho qualquer tipo de flexibilidade, por isso deixo-a cair um bocadinho e não faz mal porque fica muito bem. E esta perna já está mais ou menos no sítio onde ela deve estar. Se vocês quiserem criar mais ângulos, mais diagonais, puxem a perna ligeiramente para cima e vocês conseguem fazer assim um 4. Uma perna com um ângulo um bocadinho para aquele lado, depois uma horizontal ou ligeiramente descaída e depois a perna que faz a nossa vertical e vocês podem colocá-la mais subida se vocês preferirem. Ok, o 4 invertido é basicamente a mesma coisa, mas em vez de colocarmos esta perna com ângulo, colocámos-la como esta está, e depois esta vai fazer o mesmo que a outra, que é um ângulo para ali, mais ou menos horizontal para aqui, e ficamos com o nosso quadro. A segunda pose que eu vos dei é as variações, porque é muito importante vocês fazerem variações das vossas próprias poses, por isso nós já estamos aqui com o invertido, o que nós podemos fazer é simplesmente fazer algo assim, e conseguimos ter uma pose completamente diferente, estão a ver estas linhas todas que nós estamos a construir e também podemos pôr assim as mãos para trás, a pose mesmo sendo igual, molou completamente como vocês estão a ver há muitas mais linhas, muitos mais ângulos a acontecer e a foto ficou muito muito gira, principalmente ficou mais elegante porque nós conseguimos ver membro a membro, não somos só um bloco, agora conseguimos ver a nossa perna por este lado, a nossa perna neste, depois os nossos braços podem estar aqui, podem estar aqui, podem estar aqui. Há imensas poses que vocês podem fazer a partir de uma, a partir só deste quadro, que é um que eu uso muito. Eu adoro ver a perna mais próxima da lente e depois parece que alonga as minhas pernas e torna uma foto muito elegante. Pelo menos eu gosto muito e adoro como fica, por isso vamos passar para as próximas ideias. Outra ideia que eu tenho para vocês é a ponte. Acho que vocês também vão perceber bastante bem o que é que eu estou a dizer, mas eu faço uma espécie de ponte, um triângulo, com as minhas pernas. E vocês podem fazer esta posição do lado com o vosso tronco reto, vocês também podem fazer outra variação em que estão na mesma posição, mas as vossas mãos estão para trás e cria diagonais, como eu vos disse que isso é muito importante. Outra variação que vocês podem fazer é exatamente a mesma pose, a posse da ponte, mas em vez de estarem com o corpo reto ou o corpo com uma diagonal para trás, colocam-se sobre as vossas pernas e abraçam as vossas pernas e deixam a vossa cabeça descansar nos vossos braços. Queria uma foto super querida, super delicada. Ok, vamos passar agora para a ponte. E na ponte é basicamente isto que eu estou a fazer. Mas vocês não conseguem ver muito bem o que é que eu estou a fazer neste ângulo, porque vocês estão a ver que é só retas. Tem retas aqui, tem retas nos meus braços. É tudo muito certo. Mas se nós virarmos ligeiramente para este lado, já cria esses ângulos que eu estou a falar, já cria essas diagonais, já cria uma foto mais elegante que se vê mais no nosso corpo. E a outra ideia que eu vos dei é colocarem as mãos para trás. Assim, tiramos esta reta assim forte e o que eu faço é colocar as mãos para trás. E assim cria-se mais diagonais e a foto fica mais bonita. E claro que vocês podem fazer variações, não se esqueçam, fazer mais de lado. E as fotos ficam super giras, super diferentes. Com uma pose que é muito simples, que é só fazer assim um triângulozinho, umas pontes, como vocês quiserem chamar. E é algo muito simples. A outra ideia que eu vos dei foi vocês colocarem as vossas mãos, o vosso corpo para as pernas e assim esta zona que está muito rígida, vocês já conseguem transformar em mais alguns ângulos porque colocam as vossas costas sobre as vossas pernas, podem abraçar as pernas com os vossos braços e podem transformar uma foto que tem muitas retas, como já vos mostrei no início, isto é uma foto com muitas muitas retas, mas ao fazer algo assim já estou a ver que criei estes ângulos aqui, podemos fazer também um movimento com a cabeça para ficar mais um ângulo. Pensem sempre, ângulos, ângulos, ângulos diagonais e não tão retas, como eu vos disse no início. Vamos passar para as próximas ideias. Outra ideia que eu tenho para vocês é de joelhos, e vocês podem fazer esta foto completamente de frente. E eu sei que eu falei sobre as retas, não criarem tantas retas, mas criarem diagonais, mas aos tantos joelhos, com as pernas ligeiramente abertas, criam várias diagonais. Se então, vocês colocarem novamente os vossos braços para trás, ou colocarem os braços de lado, fazerem alguma posição com os ombros, vocês também criam estas diagonais que são muito, muito importantes. E como sempre, variação. Esta pose, mas de lado ou com ligeiro ângulo. Criam fotos diferentes, mesmo sendo a mesma pose, o que é absolutamente incrível. Outra ideia que eu tenho para vocês é fazer exatamente a mesma pose e vocês podem utilizar as mãos sobre as pernas, as mãos escondidas nas pernas ou as mãos para trás, fazendo aqueles ângulos como eu vos ensinei. Mas nesta posição, em vez de olharmos para a câmera, em vez de olharmos para o lado, vamos olhar para cima, cria uma foto completamente diferente, dá um mood diferente à foto, que, é, que acho que é mesmo incrível. Eu vou colocar duas fotos de lado, uma com a pose normal e outra com a pose olhar para cima e vocês conseguem ver ligeiras diferenças, acho que dá outro toque à foto e como eu vos disse logo desde o início, as variações são muito importantes e foquem-se imenso nisso, vocês podem saber só uma posição, mas sabendo uma posição conseguem gerar imensas, eu sei nisso. Ok, a próxima dica que eu tenho para vocês é vocês colocarem-se de joelhos, é uma pose bastante simples de vocês fazerem, não há grande ciência por detrás de colocarem-se de joelhos, por isso a única coisa que eu vos digo é que como vocês estão a ver, vocês já conseguem ver imensas retas, há algo aqui que não está a funcionar muito bem, por isso a primeira dica que eu vos dei é colocar os joelhos ligeiramente abertos, e vocês podem fazer alguns movimentos com as mãos, colocar as mãos mais para trás, mover a cabeça, só para ser ligeiramente diferente, mas eu não gosto muito assim este ângulo de frente, acho que é muito, muito direito, por isso eu gosto de fazer assim um ligeiro ângulo, quase frente mas não, que é basicamente colocar assim de joelhos e já muda completamente, porque eu tenho aqui este ângulo, tenho aqui este ângulo e posso ter mais ângulos se colocar as mãos assim, se colocar as mãos assim, se colocar a cabeça assim, estão a ver, criem ângulos desta forma. Outra ideia que eu tenho para vocês é colocarem-se mesmo de lado. E eu gosto muito destas fotos. Acho que dá um ar super giro e parece outra foto completamente diferente. O que eu gosto de fazer é olhar assim para a câmera, acho que fica super giro. Mas como eu vos disse e tentei vos mostrar no vídeo, é que se vocês também mudarem a vossa expressão, a foto muda completamente. Uma foto assim é diferente de uma foto assim. Principalmente quando vocês estão a olhar para o céu ou estão a olhar para alguma coisa na distância e fazem uma expressão de sorrir com os olhos e muda completamente a história da vossa foto fica muito, muito diferente, só de olhar para a frente, sorrir ou não, de sério ou não vocês decidem, mas vocês é que contam a vossa própria história é diferente fazer algo assim do que algo assim <risos> pelo menos é o que eu sinto por isso, para além de vocês pensarem na vossa pose, tentei também pensar na expressão, no tipo de emoção que vocês querem passar porque também é muito importante. Eu posso criar uma foto assim, em que estou mais cansativa, uma cara com um pouca expressão, ou posso fazer algo assim. É completamente diferente, vocês também contam histórias com a vossa expressão facial, por isso tenham sempre isso em mente quando estiverem a tirar uma foto. E eu sei que isso não tem a ver muito com poses sentadas, mas é uma dica muito valiosa, porque vocês conseguem mudar completamente a história da vossa foto, com as vossas poses, com a vossa expressão facial, é muito importante vocês unirem vários fatores para criarem a foto perfeita. Ok, escadas? Adoro fotos de escadas, acho que ficam bem à primeira. Como sempre eu adoro usar aquela posição do 4, 4 normal ou 4 invertido. Uma perna mais próxima da câmera e outra mais recuada, acho que fica um efeito super super incrível. E nas escadas vocês podem fazer milhares de poses e podem ir buscar as poses anteriores que eu vos dei. Por exemplo, a pose da ponte ou a pose da ponte com uma perna descida, a pose do 4 ou o 4 invertido há imensas imensas poses que vocês podem fazer e para vos dar outra para não ser igual às anteriores uma pose em que vocês estão com as pernas abertas <risos> e eu sei que se calhar parece um bocadinho mal mas eu acho que para fotos com degraus ou para fotos com escadas funciona super super bem, tenham só atenção tapar certas áreas, se tiverem usar calções, saias, vestidos, porque não fica tão bem, ou se não quiserem diretamente para a câmara, façam um ligeiro ângulo para não se ver nada, mas eu acho que estas fotos dão um ar mais relaxado, mais cool e adoro tirar fotos assim com as pernas mais abertas, principalmente quando estou sentada em escadas, não me perguntem porquê, mas acho que resulta mesmo muito bem. Não sei, há qualquer coisa nelas que cria. Um muito diferente, mas digam o que é que vocês acham. Ok, neste momento estou nas escadas da minha casa só para vos mostrar algumas dicas com escadas. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que todas as poses que eu vos ensinei no chão dão para aqui, por isso a primeira coisa que vocês podem fazer é a posição do 4 e eu sei que no chão vocês ficariam com a perna mais ou menos neste ângulo, mas vocês podem usar o degrau grau de baixo, podem usar o de grau onde estão, Façam um quadro desconstruído se for preciso, mas a posse funciona na é mesma. Vocês só têm que perceber o sítio onde estão, perceber as características do vosso espaço e, como vocês têm degraus, vocês podem usar os degraus para colocar as vossas pernas, vocês podem colocar o vosso peso sobre os braços, como eu vos ensinei noutras poses, mas tentem incorporar algumas das ideias que eu vos dei aqui. Por isso, vocês podem até fazer a ponte. Também uma ponte de descaída porque estamos a usar o de baixo. se vocês tiverem escadas maiores podem estar ao mesmo nível, mas como eu tenho muitos vasos é muito difícil, ficaria algo assim. Era um bocadinho apertado para fazer esta pose, mas vocês podem fazer imensas imensas variações de poses, só não os aconselho a poses dos joelhos porque é um bocadinho perigoso. Mas a outra dica que eu vos dei é as pernas ligeiramente abertas e é uma pose um bocadinho estranha, mas fica muito bem. Eu não sei porquê, mas dá um ar muito cool, vocês só precisam de colocar as pernas ligeiramente abertas, tapar as zonas que vocês precisam de tapar, se vocês quiserem, e depois fazer algumas poses com as pernas ligeiramente abertas. Acho que dá um ar super fixe e dá um um toque extra a vossa foto, e eu adoro. Eu gosto mesmo de poses nas escadas acho que ficam sempre super, super bem. Além de que é uma coisa que as pessoas geralmente não usam muito, por isso é, uma, é um diferencial entre as vossas fotos e as fotos das outras pessoas, o que é incrível. Eu sinto que estas poses são mesmo muito simples e acho que vocês conseguem fazê-las muito facilmente. Muitas meninas comentam no Instagram sempre que eu publico ideias de poses e dizem que eu faço parecer que é mais fácil do que parece mas acreditem que é muito, muito fácil e acho que consegui provar a fazer as poses com vocês é só posicionar as pernas, fazer algumas variações e não precisam fazer mais nada tirar cinco fotos, ficarem todas bem, publicar no instagram e... podem fazer o que vocês quiserem para o resto do dia é fácil, prometo! se vocês gostarem deste vídeo e quiserem outro, digam-me nos comentários ou deixem o vosso like se quiserem comentar, digam-me o que é que vocês querem ver para a próxima. Podes com poses a andar, com poses de movimento, poses mais faciais ou o que fazer com as mãos. Digam-me qual é que vocês gostavam mais de ver no próximo episódio. E é isso, espero que eu vos tenha mostrado que tirar fotos, fazer poses, não é assim tão difícil. E certeza que vocês conseguem fazer estas poses e tirar fotos incríveis sem qualquer tipo de dificuldade. Por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.